Olá, tudo bom? Aqui é o Marcelo Biscola, fundador da Artnet Digital, uma produtora de imagens. E estou aqui para fazer esse vídeo para né, o CONGRAF, agradecendo o Claudio Bale pelo convite, de poder estar aqui compartilhando um pouco do meu conhecimento. Desde, desde 1999 né, que eu comecei nesse mercado, de lá para cá já atendi diversos é, fotógrafos, editoras... É, também o mercado de publicidade, alguns clientes direto. E para falar de retrato, né, que esse congresso aí mostra por trás da fotografia, para quem está querendo entrar no e conhecer um pouco mais né, a importância da captação de uma boa imagem, eu trouxe aqui algumas capas para estar tá mostrando para vocês. Mas antes de estar tá mostrando, eu gostaria de falar um pouco sobre o trabalho do retoque dentro de um trabalho que vai sair, por exemplo, numa capa, né? ou num, no mercado de, de divulgação de um produto para as agências, é, o, o, a importância do retocador poder se aliar ao diretor de arte. Né? Então, para uma capa, sempre tem um editor de arte por trás né? da complexidade da construção da imagem, seja ela tendo, sendo compondo com algumas peças, algumas produções, ou até mesmo local, às vezes é uma imagem de fora que vem de outro país, às vezes tem uma composição de 3D, e isso vai deixando, enriquecendo a imagem, né? sabemos que o rosto das pessoas sempre vão ter uma imperfeiçãozinha aqui, outra ali, mas quando é retrato, a gente procura deixar marcas da natureza da pessoa, se é uma pinta, se é uma alguma coisa, que é dela, agora alisamento de poros, de cravos, espinhas, isso aí normalmente a gente tira mesmo né, com o uso do Photoshop e dessa forma a gente tem também como deixar a cor mais viva, melhorar foco, é, às vezes é, abrir um pouquinho mais o olho, diminuir a gengiva, então existem vários recursos dentro do tratamento de imagens para que aquela imagem fique bonita, né? então acaba deixando ela quase que perfeita. É, outra coisa também importante é o cabelo, né? o recorte de cabelo, principalmente para uma capa, nas grandes maiorias das imagens que eu já fiz para a Editora Globo, Editora Abril, é o um recorte, então normalmente é pensado num fundo, né? às vezes é um fundo de degradê, uma cor mais clara, uma cor mais escura e aí você tem de repente uma, um personagem que tem um cabelo muito claro. Né? E o fotógrafo vai lá, faz a foto no fundo branco e no meio do caminho, do processo de tratamento, o diretor de arte quer fazer um teste com um fundo em degradê escuro. Sendo que a moça, vamos falar do, da modelo, né do, do da celebridade, tem um cabelo bem clarinho, o cara já fez a foto no fundo branco e aí quer colocar ela num fundo um pouco mais escuro. Isso é, dá um pouco mais de trabalho, né? Por isso que eu falo a importância do... Do, do alinhamento né, nessa nesse processo do retocador do, da pessoa que está ali o artista que está retocando a imagem com o criativo então é essa conexão é muito importante para que não tenhamos tanta surpresa ou tantos trabalhos né então se é pensado desde o começo todo o trabalho flui mais rápido mais mais articulado com mais confiança entre os participantes e é por aí Agora eu vou estar mostrando para vocês aqui algumas capas e daqui a pouquinho a gente vai entrar dentro de alguns trabalhos para mostrar algumas ferramentas, né? tratamento de pele, como melhorar um pouquinho o foco, como melhorar a brilho e contraste, as vantagens de usar o canal para tratamento ou de cor ou de recorte de cabelo, então vamos lá, aqui eu trouxe uma revista, a GQ, vocês podem dar uma olhadinha aqui, ó, que é do Fenômeno, Ronaldo nesta imagem a gente é, deu uma geral né de sujeirinha aqui e ali mas no rosto dele não mexeu tanto não então foi mais imperfeição mesmo do da imagem de pequenas coisas uma outra imagem aqui que eu separei para vocês essa capa aqui da época negócios aonde o tom de pele dela está mais frio para combinar com esse fundo azul aqui também teve o recorte né a gente é, acaba puxando alguns fios de cabelo, para parecer que está lá. Às vezes tem até fusão entre o cabelo. Aqui uma outra imagem do Abílio Diniz, também para a revista Época. Nessa imagem é, foi tirada bastante imperfeição de, da pele dele, né? porque ele já está numa certa idade, então a gente acaba suavizando bem dobras de, no olho, na testa. Aqui tem uma foto do Mark Zuckerberg, do, do Facebook, né? Vocês podem dar uma olhada. Esta foto já veio... Não, essa foto foi aqui mesmo no Brasil. Mas ela estava... Como ela foi fotografada é, rápida, eu lembro que o próprio fotógrafo falou, olha, a gente não vai ter tanto, tanto tempo para fazer a foto. Então ele mesmo depois, quando me passou, falou, olha, ficou um pouco escura e tal. E no Photoshop a gente conseguiu trazer detalhe. Também deu para dar uma lisadinha na pele. Trouxe aqui uma foto do Eike Batista. Também essa foto mudou muito no sistema. Né? A gente deu uma melhorada em contraste, tom de pele, cor do olho. Então dessa forma a gente vai por etapas na imagem. Né? Tanto mexer na, na roupa. Também é muito importante estar uma roupa bem lisa, bem, é, ter uma produtora né, por trás para deixar a roupa bem bacana. Essa daqui é do Bill Gates, mais uma imagem. Nessa daqui a gente forçou bastante né, o, o, o foco, o sharp, né, que a gente fala. E também aqui foi feito bastante retoque de pele para ela ficar perfeita. Né? Então acaba ficando bem aveludada. Eu separei uma outra aqui do Abílio. Já nessa daqui não, já foi pedido para forçar a marca de imperfeição do, da, da idade, né? Aqui quase não teve retoque, apenas limpeza do fundo. Então aqui a gente percebe que teve mais um tratamento de cor. Agora o, a expressão, a marca de expressão já foi solicitada para ficar. A gente também atendeu, é, atende a Info. E aqui ó, uma das capas, onde a gente recortou, fizemos, ilustramos esse fundo aqui. E aqui para aparecer que está lá, a gente tem que ambientar, né? Então foi colocado um pouquinho de tom azul aqui no rosto dele. Então dessa forma a gente vai, mesmo ele nuntando num ambiente, a gente acaba ambientando ele. Então é muito importante a gente entender de profundidade de máximas, né, para impressão, é, tanto brilho também para não estourar. E isso com o tempo a gente vai estudando, vai aprendendo. E por último eu trouxe essa capa aqui, onde a gente até ganhou um prêmio junto com o um fotógrafo Dula. Mostrar para vocês aqui o troféuzinho da Abril. E foi uma capa bem interessante. Que teve até um tratamento diferenciado no fundo, né? Porque ele estava no estúdio. A gente acabou ilustrando esse fundo. E foi uma... Tinha uma super capa, uma contra capa aqui bem interessante também. E é isso aí, pessoal. Separei esse, um pouco desses materiais aqui para falar assim, da importância do tratamento de retrato, né? para a gente ter essa chegar a um resultado bacana, onde todos é, vejam o trabalho da equipe. Né? O importante é a gente saber que por trás de uma boa entrega ali, de um trabalho, de uma capa, seja com uma publicidade, sempre haverá o pessoal do fotó... que faz a foto, embora no mercado hoje tem muitos fotógrafos que retocam, e também tem muito pessoal de sistema que está indo fazer fotografia, que para mim é super natural, né? Entregando bem, eu acho que tem que, cada um, trabalhar naquilo que gosta e fazer a sua melhor entrega. Então agora, entrem aqui comigo, eu vou estar tá liberando a tela para vocês acompanharem um pouco de, das ferramentas do Photoshop, do Photoshop do dia a dia. Muito obrigado. Oi pessoal, como falei, vamos ver aqui agora algumas imagens, né? sobre tratamento de retrato eu peguei uma imagem aqui da época negócios da Lady Gaga peguei uma do Abilio e uma modelo vamos dar uma olhadinha agora nessa aqui primeiro então aqui à esquerda está a imagem original e aqui à direita a imagem tratada nesta imagem eu vou estar tá mostrando aqui o, as camadas né? E conforme a gente vai fazendo no photoshop a gente deixa as camadas então, eu tenho a, o costume de sempre que começar a trabalhar, duplicar a imagem, para que tenha uma cópia do original embaixo, né? E aqui, como eles pediram para ter um pouco mais de cor, eu realcei aqui um pouco a luz, coloquei um layer aqui, opacidade. coloquei outro, outro layer, né? Layer é camada. E as camadas, elas poderão ir mudando, ó. Isso daqui já é uma camada overlay. Se eu deixar normal, ó. É a tinta, né? E aqui, Overlay. Temos outra aqui, como se esse facho de luz estivesse passando ali por cima. Aqui também, ó, Overlay. Aqui é uma cópia para dela, jogada por cima, para a luz passar lá por trás. E depois, levemente, a luz por cima com opacidade. Para estar tá ambientando. Ó, tá? Então dessa forma ela parece que está por lá. Então essas ambientações existem as mais diversas, né? É só mudar aqui o layer, a cor. Então vamos lá, vou mostrar como que eu fiz o, o facho de luz. Para esse aqui, provavelmente a gente vai aqui criar uma camada nova. Vou pegar aqui uma, colocar uma, uma cor verde. Vou colocar uma cor verde, pegar o gradiente. 100% do gradiente, uma camada nova, vou criar uma bolinha aqui e vou dar um transform na bolinha aqui eu posso dar o warp esticar ela abrindo deixar ela aqui um pouquinho mais fechada posso abrir mais ó. então o warp nos ajuda nisso vou mudar o brand para overlay olha e aqui entrou uma luz é, verde. Então existem diversas formas de estarmos é, mudando né? a imagem. Deixa eu voltar aqui como é que ela estava quando abrimos. Ó. Tá? Também tem uma curva aqui de, de contraste aqui para cima, um level. Né? Então eu dei uma escurecidinha na borda e aqui forçou o contraste. Ó. Um pouquinho da esquerda para a direita e um pouquinho da direita para a esquerda. E aí ficou um pouco mais carregado, mais contrastado. Agora vamos dar uma olhadinha na foto do Abilha, foi uma capa da época Negócio. Aqui eles pediram para não estar tá retocando muito, então eu não, acabei não retocando demais. Teve o, o, alguma aplicação de algum filtro, né? foi forçada a textura, escureci um pouquinho aqui por causa da aplicação da, do, de texto, foi uma capa da GQ. E teve o recorte. Né? Então, para a gente recortar uma imagem, eu vou estar mostrando aqui nessa outra: tanto recorte quanto ferramentas de tratamento de pele. Então, aqui a foto original e a foto retocada. Foi aplicado também um leve liquify aqui na, na cintura da modelo. Eu vou estar mostrando para vocês agora como que é feito o trabalho de tratamento de pele, o recorte então vou duplicar aqui a camada deixar aqui com o nome já tratada eu uso o atalho aqui, o Command Option, como eu estou no Mac né? Command Option zero, para ficar 100% as imagens com a ferramenta de é, Patch Tool, que é essa ferramenta aqui para retocar a pele estando na camada Simplesmente clique e arrasta dessa forma, ele não perde a textura. Mantenha-se né, a textura da pele. E essa ferramenta funciona super bem para qualquer tipo de retoque pequ de pequenas partes de qualquer imagem. Simplesmente clique e arrasta, mas poderia também vir com. Aqui ó, eu vou estar tá selecionando Edit Fio e usar essa opção Content Aware, ele vai pegar tudo que está em volta e vai preencher e também funciona super bem então, ó, agora com o carimbinho aqui opacidade, um, pelo menos uns 40% então o carimbo funciona assim Option Click, a gente seleciona de onde quer e começa a passar então você percebe que ele pega daqui e joga para lá então, o carimbo pequeno, ele não perde textura, ele funciona muito bem para pequenas áreas de pele. Ó, a gente vai retocando e vai sempre pegando um pouco aqui e jogando do outro lado. Então, vou voltar na outra ferramenta, Pet Tool, que é mais, um pouco mais rápida. Então, para tratamento de pele, eu uso muito essas duas ferramentas. Aqui tem uma curvinha, a gente pode selecionar aqui, ó. Vou entrar no filtro Liquify Esse filtro ele é muito bom para corrigir curvas, é, deformações, às vezes um pouco aqui e ali Deixa eu ver se não entrou Agora foi Então aqui ó, eu aumento, tem essa opção do Brush Aumento aqui no colchete Ou aqui ó, tamanho do Brush E aí é só clicar e arrastar ó. Eu também deixo um pouquinho mais suave a pressão e a densidade. E aí a gente vai corrigindo qualquer pedaço da imagem. Aqui também tem uma leve sombra. Dá uma carimbada aqui de leve. Joga a textura daqui para lá. Aqui tem um fio que podemos tirar ele, ó. Então, o retoque de pele ele é bem detalhado e, normalmente a pele tem muita marca, muita imperfeição, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Agora aqui, ó, vou jogar um pouquinho de liquify aqui na cintura dela também. ó. Aumentei o brush, clica aqui e arrasta. Então ela vai ficando com a cintura um pouco mais fina, um pouco mais alinhada, igual do outro lado tomar cuidado para não forçar, não tirar a natureza da, das curvas dela. Pode aplicar um pouquinho aqui no braço. Um pouquinho aqui em cima na mão também. Ó. Dar um pouco de zoom para ver. Pronto. E assim qualquer pedaço da imagem. tiver que deixar um pouco mais suave. né? Isso aqui é um, é um tratamento que normalmente a gente faz para modelo. Pra quando é propaganda de publicidade. E quando é a celebridade, o ator, o, o artista, então aí a gente não tira o, as pintas, né? A gente acaba deixando. Agora, quando é propaganda, aí é normal mesmo a gente não deixar a imagem perfeita. Né? Só temos que usar as ferramentas de leve, que nem aqui ó vou usar aqui um carimbo pequenininho também para tirar um pouco essa marca essa dobrinha aqui ó movimento sempre circular como se estivesse passando um lápis na pele da, da modelo então com o tamanho da ferramenta pequena posso vir aqui ó suavizar um pouco alguns fios aqui na na sobrancelha Posso colocar também algum fio aqui, ó, se eu achar que está faltando. Então a gente vai meio que construindo aqui a, a pele da pessoa, ó, de leve, né? sem chamar muita atenção. Que o Photoshop ele não pode parecer. Um Photoshop bem feito é aquele que não deixa marca. Né? E para não deixar marca tem que ir devagar, suave. Aqui tem uma pinta. Ó. Sumiu a pinta. Suavizar aqui um pouquinho no nariz. O lábio está um pouquinho aberto. Vamos fechar o lábio dela também. Agora com carimbo. Tira um pouquinho essa área escura. Então dessa maneira a gente vai fazendo um trabalho. O mais perfeito possível. né? Sem marcar nada. Sem deixar uma pele plástica. Quer dizer. Embora tenha pessoas que aplica filtro. né? Tem vários filtros aqui no Photoshop. Ó, de... Surface Blue que às vezes funciona, às vezes... eu particularmente não uso, não gosto, não gosto de ver a imagem 100% e de leve ir lá arrumando né, qualquer imperfeição que tiver na imagem. Demora um pouco mais, mas o... a imagem não, não perde a textura. Né? O fotógrafo ele às vezes demora para pegar ali o foco certinho, né? Na, na pele, para ter o, a textura, né? E aí aplica-se um filtro, tira toda a textura. Então, eu já ouvi muito conflito por aí no mercado, porque o, a mão pesou, né? do retocador. Então, eu sempre tô aprendendo com os fotógrafos, os diretores de arte, né? Evitar isso, né? A mão pesada. Então, também aqui, ó. Às vezes a gente sempre vai fazer o arrumar um pouco a, a cutícula do dedo, suavizar um pouco alguma é, imperfeição, dá para pintar a unha, dá para colocar maquiagem também. Então, com o Photoshop a gente acaba fazendo muitas e muitas coisas, né, nas imagens. Tudo é uma questão de tempo, técnicas, né? Existem diversas técnicas de pintura e tudo mais. E aqui para o recorte. Deixa eu ver se, como eu estou em cima de uma imagem já feita, foi feito o path. E eu vou ensinar para vocês agora a fazer o recorte com essa ferramenta aqui, que é, para mim ela é a mais precisa. Então, nesse caso, eu sempre aumento um pouco. E é um clique e arrasto. Ó, e sempre comendo um pouco a imagem, bem de leve, né, para não ficar filete branco. Então, aqui, ó, eu vou clicando, arrastando e controlando as curvas que são essas curvas para onde vai o, o caminho, né? Isso aqui é o, a ferramenta que ela é muito útil no dia a dia para se fazer logo, para fazer fusão. Então ela é muito útil porque você tem a seleção perfeita. E aí você controla se essa seleção é mais suave, mais forte. Embora aqui também poderia estar recortando nessa área de contraste pelo canal então o canal funcionaria também aqui muito bem aqui o foco não tem muito foco nessa área da imagem então na hora que eu recortar eu vou ter que naturalmente deixar um pouco desfocado para que combine com o fundo né então também não posso ter uma imagem um pouquinho desfocada e jogar um fundo muito focado porque senão vai vai parecer que é fusão lembrando que a ideia do Photoshop não é ele ser visível e assim, um, como se fosse um coadjuvante num trabalho artístico. Todos sabem que ele existe né? Todo, hoje em dia, toda imagem de, que vai sair numa campanha ou numa revista, numa capa, sempre vai ter o famoso Photoshop dando uma alisada aqui, outra ali. Então, o cabelo a gente não tem como recortar com essa ferramenta. Eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouco. Qual que é a ferramenta que eu utilizo? Que ela é muito boa. Para recortar cabelo, para trazer alguns fios. Que é o próprio informação. Ó, enquanto eu estou olhando aqui, como minha, minha vista está sempre acostumada a olhar em volta, eu posso vir aqui, peguei outra ferramenta e já estou arrumando qualquer imperfeição. Posso só visar alguns fios, volto para a ferramenta, apertei a tecla P e voltou aqui para a ferramenta de PEF. Opa, voltei aqui um pouquinho, tinha saído fora. Então nesse caso não tem nenhum problema eu deixar o cabelo ali de fora. Então a gente vai dessa maneira recortando com um alto grau de precisão. Essa ferramenta ela demora algum, algum tempo para né? o usuário acostumar com ela. Só que depois que você aprendeu ela não é aquela ferramenta que você vai ter que ficar refazendo muito o ajuste, porque ela realmente tem uma precisão absurda, né? ela é o um Bezier, como se fosse lá no, nos outros programas de vetores, tanto aqui ela também é um vetor, então esse caminho que a gente visualiza aqui, se encontra na paleta de Path, demarcador né, para quem usa a versão em português, então aqui eu tento imaginar onde está passando o dedo dela, ó, no cabelo. Ó, aqui eu também vou dar uma arrumadinha nessa cutícula. Volto para a ferramenta de PF. Aqui também. Ó. Então clica e arrasta. E vai com o tempo pegando o jeito dessa ferramenta aqui. Ó. Pronto. Aí aqui eu vou vir na parte aqui da pele no pescoço. Ó. Clique e arrasta. Clique e arrasta. Clique e arrasta. Aqui também tem um um poro, provavelmente é um cravo, alguma coisinha. E também mais um, ó. E assim eu já tô já finalizando aqui o contorno no braço da, da modelo, pegando junto a pele lá do, do rosto, do, da mão posso vir aqui ó um teclado dar uma acertadinha ali dentro vocês viram que ficou uma parte né? então quando eu termino essa ferramenta o ideal é já salvar o caminho que é o path então ó, clico arrasto, clico arrasto, vou fechar ele aqui embaixo Onde eu comecei e falta essa parte aqui do braço, ó, esse buraco, então aqui a mesma ó, aqui no recorte eu já vou diminuir um pouco essa, essas curvinhas para não ficar tão fora. Eu vou consertando ela um pouco aqui no recorte e também ó. Tirando um pouco essas pontas, provavelmente ia ficar chamando a atenção depois. Como é tecido, não tem problema, tá? Já aqui cortando ela. Como ali tinha um canto, né, um biquinho, aí eu só clico seco. Então aqui, ó, clica e arrasta. Clica e arrasta. Eu vou estar tá fechando ele aqui novamente. Pronto. Nesse momento é importante salvar. Ó. Ele vai fazer o Workpath. Clico duas vezes para não perder ele. Então aqui eu vou dar um comando de clique ou clicar aqui na ferramenta de seleção. O meu ele já está configurado aqui, ó, no Make Selection 0,7, que é uma leve suavizada, não não fica tão seco, né, o recorte. E aí eu vou colocar uma máscara. O Botão aqui coloca máscara vou jogar uma camada nova com um degradê então vou pegar aqui um, uma cor mais é, pegar um rosa então vou pintar de branco né? preencher de branco aqui vou pegar o gradiente rosa jogar um pouco desse fundo aqui pronto e agora vamos voltar um pouco do cabelo então o um grande lance aqui nas imagens de recorte de cabelo se ela já tem contraste a gente vai lá no canal então o canal, né, os channels, ele fazem parte das imagens, ó, a força desse canal para cor. Como eu tô numa imagem RGB, aqui é a força do red, do green, do blue, aqui é a máscara. Então eu vou ver qual que tem mais contraste com o fundo, ó. Na sua grande maioria cabelo escuro vai ser o canal blue. Duplico ele, quando eu duplico, ele já não faz mais parte do canal, é, quer dizer, da imagem. Então eu vou selecionar aqui de novo. Vou pintar tudo de preto, que é o que a gente quer. Agora no Levels eu vou dar mais uma forçada aqui, ó. Aqui a área de sombra. ó, área de médio, tom. E aqui a cor clara. No um OK. Inverto, né, com o Command -E. Ó, Todos os meus fios estão aqui, ó. Agora eu vou dar mais uma refinada com essa ferramenta aqui, ó. Eu posso apertar com Option e aí ele vai escurecer. Ó. Ele vai dar uma escurecidinha de leve. Para ficar mais para o preto que nem está ali embaixo. Porque se ficar cinza ele começa a pegar a cor do fundo. Então o ideal que seja uma cor bem escura aqui. Ó. Pronto. Agora eu vou dar o Coma de Clique. Então quando a gente dá um Coma de Clique aqui. Quando no Mac, né? Se fosse no PC, seria Ctrl. Ele vai fazer o que? Ele vai selecionar o que é branco. Embora a gente não vê seleção aqui nos fiozinhos, mas ele pegou, tá? Então eu vou ocultar por enquanto, por enquanto, com Comand H. Na máscara, né? Como ela funciona com preto e branco, eu vou pegar aqui o gradiente 100%, circular, e começar a voltar o que é cabelo, ó. Então o que, que tá acontecendo aqui? Ó? Vou dar um option um click para vocês verem a máscara. Toda vez que eu passo aqui, ó, o branco, da cor branca pro, pro degradê, que é a minha opção aqui, ó, da cor do foreground para o transparente. Ele vai puxando alguns fios, ó. ó tem mais fios aqui, ó. Deu o comando de H voltou a vi visualizar onde tem fio. Eu vou passar de novo aqui ó, um pouco mais pro de... gradiente. Ó. Então, a receita do, de voltar alguns fios aí com o uso da máscara, é pegar o, os próprios fios lá no, no canal. E como é uma cor muito clara, ele funciona super bem. Tá? Então, dessa forma, a gente vai mudando a cor. Agora eu posso vir aqui também. É, pra, como ela já tem brilho, essa imagem... Eu vou vir aqui ó, no, nos canais, dar um comando de clique no canal do RGB. Ele seleciona o brilho. Então, como eu não quero forçar muito o brilho, eu vou estar tá forçando agora a área de sombra. Inverti a seleção. Vou vir aqui, ó, colocar um levels. Vou apertar o option aqui para ele ficar atuando só aqui, para ele não pegar no fundo. Então, quando ele dá essa linkada ele atua só nessa camada e agora eu vou estar forçando aqui a área de sombra ó. olha lá, a máscara, tá vendo? então na, a, essa máscara de correção de cor ela atua mais onde é branco e onde é preto ela está atuando um pouco mais leve então dessa forma ó, aumentei a, a, o contraste na área de sombra se eu puxar aqui o da direita ele vai trazer um pouquinho mais de brilho Outro recurso que eu às vezes utilizo é duplicar a imagem, que já está recortada, né? deixo ela agrupada. Eu vou dessaturar tudo, então eu dou um Command U aqui, ó. dessaturo ela inteira. E coloco aqui no Layer um Hard Light e vou aqui no Shadow Highlight para não deixar tão entupido. Então a área de preto ó. começa a vir mais detalhe. E a área de, de luz também não top tanto, e aí trabalha a opacidade aqui, uns 30%, né? então ele dá um resultado bacana, ele força um pouquinho o brilho, ele dá um pouco mais de contraste, foco, e por aí vai, né, poderia também estar aqui colocando color balance, então, essa área aqui, ó, tudo ajuste de cor, brilho, contraste, satura, satura, tem, tem que ir estudando aí para identificar. Nesse caso, como eu tenho um fundo meio rosado, vou deixar a pele dela um pouquinho mais rosada, nos médios tons. Aqui na área de sombra, também um pouquinho mais de vermelho. E aqui também. para ela combinar um pouquinho mais com esse fundo, ó. tudo mais avermelhado. Agora, por cima de tudo... Eu vou tirar um pouquinho a saturação de tudo. E ficou muito mais ambientado. Ó. Tem uma invasão aqui ó, de rosa, porque ela estava bem quente. Agora ficou mais natural. Então essa parte de ambientação é com o tempo que a gente vai identificando qual a melhor forma. né? Aí eu sempre tenho que dar uma olhadinha aqui na se não ficou filete. Ó. Ficou um pouquinho de filete branco. Eu vou dar um coma de clique na máscara, inverto, porque agora eu estou com a seleção do preto. E jogar um pouquinho de preto aqui, ó, para comer um pouquinho. Aqui também, ó. Então, dessa forma, a gente vai dando um acabamento fino. Podia entrar uma imagem, podia entrar um logo, né? Vou colocar aqui alguma coisa assim, ó. Aqui poderia vir um logo. Vou colocar outra cor. Tá vendo, então, conforme as imagens são recortadas, precisa ter ambientação. Então, aqui precisaria ter outra ambientação. Dá para colocar também um pouco de Multiply, que é para fundir melhor o fundo. Então, existem várias técnicas de fusão, recorte de imagens. E é isso aí, pessoal. Caso tenha alguma dúvida, caso queiram enviar um e-mail, nos acompanhe lá no, nas nossas mídias. De vez em quando a gente vai postando alguma, alguns tutoriais. E muito obrigado por enquanto. Então é isso aí pessoal, espero que tenham gostado, eu também fiquei super feliz de estar compartilhando aqui um pouco do meu conhecimento, eu que venho há tantos anos aí tratando imagens para o mercado né, nacional, e se você ficou com alguma dúvida, não tenha vergonha, mande-me um e-mail, é, me acompanhe nas mídias, né? a gente tem ali a Artnet Digital, logo mais também vou estar lançando alguns produtos de treinamento, e conto com a sua colaboração de poder compartilhar o Congrafe para que seja uma referência no mercado de mostrar como que se faz o trabalho de fotografia no mercado aqui no Brasil. Um grande abraço a todos, Marcelo.